Fala galera, beleza? Felpon aqui pra mais um vídeo pra vocês aqui no canal, guys. E hoje, mais um vídeo aqui full, abrindo caixas do K drop e hoje vi as notícias aqui que saíram, provavelmente esse vídeo vai estar feito uns 3, 4 dias depois que a MBR vai jogar Blash, lá Flashpoint e eu vou, ser, vou dar minha opinião aqui de qual talvez seja a line da MBR em meu build, eu o que pode acontecer, enfim, já vai deixando seu like no começo do vídeo, se inscreve no canal e bora aqui pro vídeo, primeiro vamos antes primeiro do assunto da MBR, vamos aqui no site do KDrop, mostrar pra vocês galera que o K drop aqui é o um site top pra quem quiser abrir caixa, que é o site que tem o melhor algoritmo justo que tem de todos os sites de caixa, de abrir caixa. Então, se você quer apostar, se você quer abrir caixas, brincar, vem aqui no K Drop galera. Lembrando que o meu cupomzinho aí, Phelps, ele tá dando 55USD6. Pra você começar aqui de graça, é, abrir caixa, apostar, fazer o que você quiser, beleza? Então, 55 centavos hoje dá mais ou menos 100 reais. Então, tô brincando, é, dá uns 3 reais, 55 centavos, você vai ganhar de graça. Só você vem aqui, colocar meu código, você vai ganhar de gracinha pra poder abrir as caixas, beleza? E também, galera, tem outro tipo aqui de jeito pra você poder ganhar. Abrir caixas sem precisar colocar nenhum mono, hein, beleza? Você vem aqui da área do ouro, ouro grátis, tanto faz. Qual que é o esquema desse ouro grátis aqui? O ouro grátis é só você vir aqui e seguir as tarefas, né, que o K-Drop impõe para você. Adicionar o um e-mail, seguir os caras no Twitter, etc. O que que você consegue com isso? Você vai ganhando essas moedinhas aqui, tá vendo? Coloca aí, ó, editor, essas moedinhas que tem aqui. Aí, quando você ganhar um determinado número de moedas, cumprindo essas tarefas, você vem aqui na área do ouro e tem várias caixas para você poder abrir aqui. Vou abrir uma caixa aqui simples, ó, desse Warrior aqui, só para ver o que vem. Vamos tirar o som, né, porque o som é legal. O Warrior é uma caixa de jogo, galera. Aqui você pode ganhar tanto skins como você pode ganhar né? jogos. Então vamos abrir a caixa do Warrior aqui vamos ver que jogo vem pra nós. Desses aqui, pelo que eu vi ali, PES 2019. Outlast tava na PES, ganhei o PES Aí eu venho aqui ó e coloco ele na Steam. Eu pego a Key dele aqui, como vocês estão vendo, e coloco ele na Steam e ganho um jogo de graça aqui só com moedinhas sem precisar fazer nada. Então aproveita, galera. Então vamos abrir aqui já as caixas do K-Drop. Eu gosto de, sempre de abrir essa caixa aqui, porque essa caixa é boa, não é cara e pode vir itens tops. Eu vou abrir três caixas dela e bora ver o que vem. Lembrando que tá na descrição aí, galera, o meu link com o <risos> Se viesse aquela faquinha aqui Não lucrei, perdi 3 doleta Mas não foi muito, vamos ver né Vamos ver, se caiu uma faca eu já tudo lucro aqui Total, e não caiu dessa vez Vamos ver quanto que eu vou ganhar. 72 dólares. Pronto. Perdi 3 e já lucrei mais de 40 dólares aqui só na primeira caixa, beleza, galera? Então vamos deixar aqui... É, qual que é o item mais caro? Essa K aqui. Então vamos vender esses dois. Vamos deixar cá para fazer um upgrade no final. Lembrando que o site aqui também tem upgrade, galera. Falando sobre o BBR, vamos lá. O BBR vai ter que jogar a Blast, vai ter que jogar a Flashpoint. E provavelmente eles vão ter que fazer uma Line. Eu, sendo sincero, acredito que talvez os... Os três que sobraram, né? O Fallen, o KN e o TRK vão estar na line, vão estar jogando, porque é muito pouco tempo, né? Pra poder, sei lá, achar outros jogadores, tirar de contrato. Eu acho que é uma decisão bem difícil, né? Vamos já ver outra caixa aqui. Vamos abrir a caixa do Deadpool aqui também, que é a outra caixa que a gente abre bastante. Tem a caixa do Thanos ali, velho. Não sei que porra que é aquela ali. Abre três dessa padrão. Então eu acredito que eles não vão ter como, acho que, tirar jogadores. A BBA aí também tem pouco tempo, não é uma parada que se resume fácil. É igual você está Falando do Last Dance lá. Que, ah, o sonho é ter o Last Dance, não sei o que. Mas, galera, se que ver que não é só, ah, vamos juntar, bora. Acho que essa Mac 10 é cara, hein, mano. 23 horas. Não tô lucrando muito nessa caixa, mas vamos continuar dela. Ah, não sei o que, é... vai juntar os 5 lá. O Fer falou desse slide aí, mas não é tão fácil, galera. Existe contrato, existe vontade dos jogadores, é... existe multa rescisória. Então, tipo, não é tão fácil. Então, assim, eu acho que primeiro vai continuar os três jogadores. Da BBR que já estão, né? Que no caso, são o KN, o Fallen e o TRK. E essa caixa aqui é uma bosta, não ganho nada, vamos pra outra caixa. Vamos abrir a caixa do Thanos aqui, ó. Essa caixa do Thanos aqui que eu acho que não tinha, viu? 5 doletas, 5,60, então dá pra gente abrir 5 dela. Vamos ver se a gente consegue. 28 dólares. Se vier mais, estamos no lucro. Nisso eu acho que. A... Ai, meu ouvido! Acho que a forma mais fácil de eles conseguirem players agora é... seria eu pegar os players que são da IE, talvez. 21, eu ganhei 25 centavos de dólar. Seria eles pegar os players da IE 31. Doleta, vocês vão continuar tentando, né? A gente tá se fudendo muito e quando a gente ganha, a gente tá ganhando pouco, né? Se os meninos serem mais próximos ali da, da, da MBR, talvez possa rolar algum empréstimo, possa rolar alguma contratação que seja mais rápida pra poder. Então, quem eu chutaria que poderia se juntar? Talvez. Acho que o do mal é um deles. É um jogador muito top. É, não sei. E... Sim, tipo assim. Eu nunca joguei... Eu não lembro de ter jogado contra ele ou com ele. Mas pelos stats que ele tem aqui. Ele é bom pra caralho, né? Guys, vamos lá. Olha aqui essas caixas. CSGO Premium é essas caixas tops aqui. É, tem a Serpente. O que que essas caixas têm? E tem absurdamente caros, né? Eu já tirei itens absurdamente caros. Já tirei Hulk nessas caixas aqui. Tem a Bloodshot, tem a Lore, a Vice, que eu acho que deve ser só de luva. A mais safe aqui é essa aqui de 70 doleta, que pode vir um item muito caro pra você. Então a gente vai abrir. A gente tem quanto aqui? 618 dólares. Então a gente vai abrir uma dela e ver se a gente consegue pegar um look. Se vier uma coisa muito boa, a gente vai vender, velho. Mas eu acho que não vem. Eu não sei quanto que é essa faca. Nem pra lá, mas nem pra lá e pra cá. <risos> e eu acho que um outro jogador que possa também sair ou ajudar os caras a que na minha cabeça pode ser o RCF, que é um jogador muito bom também de AWP. É uma possibilidade, né, galera? Olha lá. Viu, galera? Abri uma caixa de 60 e poucos doleta, peguei um item de 200. A gente vende e recupera o que a gente perdeu nas outras caixas. E. Abre novamente, vamos lá. Então, acho que o SF do Mal pode ser um bom complete aí é, pra MIBR. Eles podem pegar esses dois e jogar os dois campeonatos, mas eu não sei como que tá... Nossa, agora eu ripei demais, né? Mas eu não sei como é que tá a situação. Isso, cara, envolve tanta coisa, galera. Então, essa é a minha opinião. acho que eles vão pegar dois jogadores da IE mesmo. Tentar e usar só pra completar. Eu acho que por obrigações contratuais, os cara tem que jogar, não sei. Torcer pros cara conseguir, né? E sair bem do campeonato. para eles conseguirem ótimos resultados, porque isso é bom pro Brasil. Então, Deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham, vocês acham que quem vai estar tá lá nessa line da... Essa line, né, que eles vão usar pra jogar os campeonatos. Que eu saiba, começa daqui a pouco, dia 20 e pouco, já começa a Blast. Pô, mas só cai essa faca, velho. Meu Deus do céu. E, enfim, vamos abrir a última vez essa caixa aqui. Aí, ó, ó, ó, Fire Sample. Que delícia. Item bom. A gente deixa. A gente tenta dar um upgrade no final. Beleza? Então essa caixa aqui tá de boa. Saibo bastante no lucro. A gente conseguiu um item de 200 e poucos dólares daquela primeira vez. Eu podia ter não vendido. Mas eu quis recuperar o dinheiro. Abri mais duas caixas. Devo ter perdido uns 100 dólares aí. Mas consegui de novo outro item top. Então essa caixa valeu a pena. Quem quiser tem outras caixas aqui. Só que elas custam demais. Né? Tipo essa lore aqui é 500 dólares. 500 dólares tá dando um milhão de reais hoje. Vamos fazer o upgrade aqui. Lembrando que o site tem o upgrade galera. Então a porcentagem é o seguinte. Você tem seus itens aqui ó, como vocês estão vendo. É, e você pode abrir. Eu preciso fazer o um sorteio na Cimove que eu tô devendo para vocês. Eu vou fazer o um sorteio da Cimove que eu não esqueci do tipo de vida aqui drop e vou divulgar nos próximos vídeos, beleza? Quem vai ser o ganhador? Eu vou colocar um videozinho lá fazendo o um sorteio da galera que comentou e vou divulgar para vocês. Vamos dar um exemplo para vocês aqui para quem não sabe da upgrade. Você escolhe o item seu aqui. Esse item custa 146 dólares. Aí você quer, você quer tentar ganhar o dobro desse valor, o item com o dobro desse valor. Então você coloca aqui duas vezes mais. Então, eu vai pegar um item de 300 dólares como tem aqui Aqui, por exemplo, essa Bayonet Doppler. Então, como é o dobro do valor, é 50% de chance de ganhar. Aí você vem aqui e dá o upgrade e torce e reza pra poder ganhar o item. Como nesse caso, eu tomei no cu, né? <risos> Se você quer arriscar mais, você também pode arriscar mais. Você pode pegar... a K K Firecept aqui, eu acho que eu não vou cometer esse erro. Vamos pegar essa navaja aqui. Aí você fala, pô, eu quero ganhar 5 vezes mais, quero tentar. Então você vai ter 20% de chance. Você vem aqui, 5 vezes mais. Aí eles vão dar um item pra você que vale... Cinco vezes mais que 66 doleta E você tem as facas aqui Vamos tentar pegar essa baioneta Porque eu curto muito a Doppler Vamos ver se dá Caso você ganhe você sai muito no lucro, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ó Aí, ó Ganhei com 20% Eu falo que o algoritmo do site é muito justo Eu Peguei um item de 66 dólares e consegui pegar um item Muito melhor Felpão, como é que você manda esse item pro inventário? É só você vir aqui, galera, você clica no seu inventário aqui Tá vendo? Aí você vai nos seus itens ativos Coloca os itens que estão ativos Aí você pega qualquer item e manda pro inventário Aqui tem uma casinha de Doll. Vou pegar qualquer um aqui só pra vocês verem Você, sei lá, vamos pegar essa Mac 10 aqui de 2019 Você dá collect, aí eles vão procurar No, no, no marketing ali, né, que eles têm Destino associado dentro do site deles e vão pegar esse item E vão mandar uma proposta de troca pra você Na sua Steam, beleza? É assim que você consegue levar o item Lembrando, galera, que o K-Drop também tem o sistema De conseguir colocar dinheiro sem precisar é, Usar meu código, né? Vamos supor que você Vai lá, jogue, jogue, CAN, queira colocar mais Queira depositar, você tem vários tipos Aqui de formas, beleza, galera? Você vem aqui no adicionar fundos Todos os tipos de pagamento aqui, tem, mano Visa, MasterCard, G2A, Cards. E, cara, tem vários tipos, tá ligado? Por exemplo, tem o CSGO Skins aqui. Não é um que eu curto muito, porque perde um pouco da taxa da Steam, mas, por exemplo, você quer colocar é, Skins aqui. Aí você clica aqui em CSGO Skins. Aí o que, que vai aparecer? Você vai ser carregado por uma página aqui, por exemplo. É, você tem as suas Skins aqui. Essas Skins que estão aparecendo aqui são todas do meu inventário. Aí você escolhe, ah, quero depositar... Sei lá, quero depositar essa aqui de dois doleta, beleza? Aí você vem aqui coloca de fundos né para sua conta aí ele vai mandar uma proposta de troca para você diretamente na sua página da Steam cadê vou até abrir aqui para ver se vai chegar Aqui, ó Duas propostas de trocas pendentes Aí você vem aqui, ó E aceita é... Essa aqui é a Mac10 Que chegou pra mim Que eu pedi no vídeo E essa aqui É a proposta de troca Que o cara vai Que o site tá pedindo pra você Aí você vai mandar Essa igual para pra eles E você vai ter adicionado Mais 2 dólares na sua conta Beleza, galera? Eu esqueci de falar pra vocês Só vou mostrar pra vocês aqui Como é que você faz Onde você tem que aplicar O seu promo code Que ele tá dando 55 centavos pra você Se você chegar aqui E colocar o Phelps Entrar no link Que tá aí na descrição Você coloca aí Vai ganhar 55 centavos que atualmente eu não sei quanto deve estar dando aí a conversão O editor bota aí E você também para depósito ganha 5% de bônus, galera, beleza? Então você vem aqui, galera Aí tipo, tem depósito aqui Você clica na sua conta, na sua fotinha aqui, padrão Aí vem em depósito aqui, que também é o padrão Aí aqui embaixo, galera, código promocional, beleza? Aí você vem aqui no código dourado Escreve Phelps Beleza? Que você vai ganhar os seus, é, o seu bônus ali, que, que o site dá de graça pra você, pra você começar jogando. E quando você for fazer o depósito, beleza? Você escreve Felps aqui também, que você vai ganhar o seu 5% de bônus, beleza? Então usa aqui o meu código, aproveita, cara, que é, é, é raro achar site que deixa você começar de graça pra você começar a brincar, beleza? Esse aqui é um site que tem um dos melhores algoritmos do mundo, então boa sorte e valeu, galera.